Ninguém sabe quanto é que tá pra pagar excesso de, de, de peso lá, pra embarcar de volta pro Brasil, lá em Tóquio. Porque o Daniel e a, e a Carol estão enrolados hein? ganharam tanta medalha que vai pagar uma graninha de excesso de bagagem lá, hein? Fora as muambas. EBC é em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Vamos ter que falar da Carol Santiago mais uma vez aqui, hein? A gente avisou que o Brasil tinha chances de ganhar mais medalhas, né? Pois é, e veio mais uma de ouro, quer dizer, mais outra de ouro da Carol Santiago. Faziam quase duas décadas, 17 anos para ser exato, que uma brasileira não ganhava medalha de ouro na natação paralímpica. E a Carol Santiago não só acabou com esse jejum, como também levou três medalhas de ouro lá em Tóquio. Esse é o maior feito de uma atleta brasileira na história das Paralimpíadas, hein? Não satisfeita, ela também bateu o um recorde nos 100 metros peito da classe SB12. É tanta medalha que ela vai ter que pagar excesso de bagagem quando embarcar de volta para o Brasil. Pegou a piada? E falando por excesso de medalhas, o maior medalhista brasileiro em Paralimpíadas se despediu das competições. O Daniel Dias entrou pela última vez em uma piscina paralímpica e ficou em quarto lugar nos 50 metros livres da classe S5. Mesmo assim, ele fechou a participação dele em Tóquio com três medalhas de bronze. E se a gente comemorou que o Brasil alcançou a marca de 101 medalhas de ouro, em Paralimpíadas, o Daniel com certeza tem grande participação nisso aí, viu? Ele sozinho conquistou... 14 medalhas. Ao todo, o brasileiro tem 27 medalhas entre ouro, prata e bronze. O cara é uma verdadeira máquina de ganhar medalhas. E vale lembrar aqui que a Paralimpíada já está na reta final, mas o Brasil ainda pode conquistar algumas medalhas aí, viu? Então é bom ficar ligado na TV Brasil que está acompanhando os jogos ao vivo. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo no nosso site. O endereço é Agência brasil .ebc.com.br Beleza, galera? Valeu e até a próxima!